A maioria de nós sonha em viver grandes coisas no Senhor, só que normalmente nada começa grande. Existem primeiro as pequenas coisas, os pequenos passos, então as grandes distâncias a serem corridas. Mas normalmente os nossos objetivos não são sobre coisas pequenas, queremos crescer grandemente. Normalmente em época de virada do ano já planejamos novos objetivos espirituais e queremos orar horas, ler Grandes quantidades da Bíblia, às vezes estabelecemos esses objetivos que são até, não são realísticos, a gente não tem aquela prática, o camarada vai lá, ele não, não tem uma vida de oração e decide no próximo ano que ele vai gastar horas orando todos os dias, obviamente, ele se frustra quando ele tenta e percebe que não existe ali um condicionamento, mas a maioria de nós não faz planos, de, ah, eu quero gastar 15 minutos orando todos os dias, eu quero ler pelo menos três capítulos e meio da Bíblia, muitas vezes vamos direto para coisas grandes, né? mas eu percebo muitas vezes no nosso meio uma cultura que é quase meio que megalomaníaca, a verdade é que a igreja brasileira tem tanta expressão, tantos números e a gente às vezes se acostuma a ver os milhares, ver os milhões e parece que isso cria na nossa cabeça uma cultura que quer muito as coisas grande, grandes, mas que despreza as coisas pequenas. Só que a palavra de Deus nos instrui em Zacarias 4.10 a não desprezar o dia de pequenos começos. Nós não podemos desprezar as coisas pequenas porque nada começa já grande, né? as coisas precisam ser desenvolvidas, existe uma progressão nas coisas com o Senhor. O próprio Senhor Jesus nos ensina em Lucas 16,10, que aquele que é fiel no pouco é também fiel sobre o muito. Mas a importância aqui não está no pouco ou muito, mas na fidelidade. Nós damos muita ênfase ao muito, muito, muito, mas a importância está na fidelidade. Mas porque desprezamos os pequenos começos, às vezes a gente tem dificuldade de olhar para pequenas coisas, pequenas conquistas e enxergar a grandiosidade e a importância que ela tem no reino de Deus, por exemplo, todos nós, né? Muitos nós sonhamos com alcançar milhares de pessoas para Jesus. Mas se eu te perguntasse, e aí, e se tudo que tivesse para a sua vida fosse alcançar quatro pessoas, fazer quatro discípulos, quer dizer, você obedecendo a grande comissão de Jesus, de ele fazer discípulos, não convertidos, mas discípulos, você ganharia quatro pessoas para Jesus. Sejam elas pessoas que estavam desviadas da fé ou. Pessoas que nunca tinham acreditado em Jesus ainda e você os conduziu. Agora, você vai acompanhar elas o resto da vida, Quer dizer, numa semana você encontra com duas delas, encontra com um tomando café, o outro você faz uma janta para ele na sua casa, aí na próxima semana você faz a mesma coisa, vai almoçar na casa de um, toma um café com o outro, mas simplesmente vai se certificando, mantendo, tendo certeza de que eles estão firmes na fé, que não estão tendo crises, respondendo às dúvidas que eles possam ter, os acompanhando no crescimento deles em Jesus. E se fosse só isso, cuidar de quatro pessoas, se certificando que elas não se afastassem do Senhor. A maioria de nós pensaríamos, nossa, mas só quatro. Não sei se essa foi a sua reação. Só quatro pessoas. Mas eu queria te perguntar, se quatro é pouco, por que a gente não faz? Você sabe o que aconteceria se cada cristão no Brasil fizesse quatro discípulos e cuidasse deles o resto da vida? Esse aí seria o Brasil inteiro. Imagina uma nação inteira temendo e servindo ao Senhor. E muitas vezes queremos fazer tudo, mas não pensamos que se cada um de nós fôssemos fiéis em algum pouco, né, grandes coisas poderiam acontecer, não podemos desprezar as coisas pequenas, sem falar que cada um tem um valor tão extraordinário, infinito, um valor eterno. Né? Então não podemos desprezar as coisas pequenas, muitas vezes desprezamos 15 minutos de oração, parece tão pouco. Mas se é tão pouco, por que, que a gente não faz? Né? Antes de ter consistência de orar por horas, precisa haver consistência de orar 15 minutos. Em Jeremias 12, no versículo 5, a palavra de Deus diz: Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Quer dizer, se você não consegue ganhar de homens na corrida, você não vai ganhar de cavalos na corrida a pé. Você precisa ser fiel sobre o pouco antes de ser fiel no muito, mas a maioria de nós, quando fazemos uma autoavaliação e percebemos pouco, desanimamos, porque sonhamos com muito. Mas... No nosso coração precisa ser gerado fidelidade para que muito nos possa ser confiado. Então, a pergunta importante não é se você tem muito ou se você tem pouco, mas se você está sendo fiel. Em Marcos, no capítulo 12, no versículo 41, 44, nós vemos uma história onde o Senhor Jesus está sentado à beira do gasofilaço e as pessoas estão ofertando ao Senhor. E existem pessoas despejando riquezas, mas dentre elas, uma senhora que deposita ali no altar apenas duas moedinhas. E Jesus diz que ela deu mais do que todos os outros. Ué, mas haviam pessoas despejando riquezas? Nós entendemos a aplicação dessa história. Ele diz é porque ela deu o seu melhor, ela deu do seu sustento, enquanto outros davam do que lhe sobrava. Quer dizer, o valor ali que Jesus está analisando não é se é muito ou se pouco, mas... A fidelidade, a fidelidade daquela mulher, gritou mais alto. Foi uma expressão ali de adoração, ela foi fiel com o seu melhor E é isso que chama a atenção de Jesus. Do mesmo jeito, eu e você precisamos entender que o sucesso espiritual ele não é medido por números, ele é medido por fidelidade. Cada um de nós vai receber uma porção diferente, uma missão diferente, né? uma quantia diferente, números diferentes talvez, mas não, não responderemos diante dos números, mas sim da fidelidade com que nos foi confiado. Na parábola dos talentos que vemos em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, vemos um Senhor que sai e distribui aos seus servos talentos para que eles venham multiplicar esses talentos. E a Bíblia diz que esse Senhor, que é obviamente uma figura do Senhor, distribui aos seus servos, nós, cada um de acordo com a sua capacidade, quer dizer, ninguém é sobrecarregado com propósito, eles recebem o que eles conseguem aguentar. Então um consegue lidar com cinco e o outro consegue lidar com um. Mas aquele que recebe um, talvez ele está ali desanimado, o outro tem cinco, vai virar dez, que diferença vai fazer o meu um? Esse servo depois diz ao seu senhor, justificando o seu fracasso, que ele teve medo, teve medo de não conseguir, mas aquele senhor distribuiu para cada um de acordo com a sua capacidade. Então, de novo, esse servo poderia ter multiplicado um talento que ele recebeu e ter sido contado entre os servos fiéis e teria recebido coisas novas no senhor do... Pouco, ele estaria transicionando para um muito, mas a única coisa que permanece a mesma entre o pouco e o muito é a fidelidade. Mas sabe, às vezes, eu e você, no lugar desse servo que recebe um talento, no lugar da viúva que tem duas moedinhas, a gente faz uma autoavaliação, abre aquela bolsinha e ao enxergar duas moedinhas, olhamos para um lado, Vemos um camarada despejando riqueza sobre o Atar, ele é cheio dos dons, ele prega bem, ele canta bem, ele faz tantas coisas. Do outro lado, um camarada despejando ainda mais riqueza sobre Jesus. É aquele amigo que sempre tem testemunho para contar, às vezes quase chega a ser irritante, porque você olha para a sua vida e pensa, ué, cadê os meus testemunhos, cadê os meus dons? Tem duas moedinhas e muitos de nós, fazemos essa avaliação, fechamos aquela bolsinha e vamos embora sem oferecer ao Senhor o nosso melhor. Mas aí nunca viveremos coisas maiores, porque para ser fiel no muito, é necessário ser fiel no pouco. E o valor, o sucesso espiritual, de novo, não está no muito ou no pouco, mas na fidelidade. Eu, sinceramente, que diferença faz? Se alguém vai receber muito mais que eu, legal, eu vou celebrar o sucesso dele junto com ele, mas com a minha parte que Deus me deu, eu preciso ser fiel, porque eu quero honrar e adorar ao Senhor e ser fiel com o que ele depositou sobre a minha vida hoje. E de novo, a nossa capacidade ela pode crescer, mas com a fidelidade. Sabe, ano passado eu tive uma experiência legal e eu corri a minha primeira maratona. E foram 42 quilômetros correndo, mas eu não corri uma maratona do dia para a noite. Teve ali um ano correndo, aumentando minhas distâncias. Primeiro, simplesmente tinha decidido ser fiel com corridas de 3 quilômetros, mas eu corri 3, 3, 3, 3, 3. 3. E, eventualmente, a minha fidelidade no pouco me preparou para um muito e eu comecei a ir para distâncias maiores. Quando eu percebi como eu estava condicionado, capacitado, me senti encorajado para correr aquela maratona, e eu consegui, eu fui fiel ali, naquele muito, mas não começou ali. Antes de correr 42, eu precisei correr 30, eu precisei correr 21, eu precisei correr 14, eu precisei correr 7, eu precisei correr 3, eu precisei correr 1. Né? Quando eu comecei a correr, eu não conseguia nem correr um quilômetro, mas a fidelidade me levou do pouco ao muito. Mas a pergunta que precisamos fazer não é se é muito ou pouco, mais uma vez, é se estamos sendo fiéis. Então hoje, eu gostaria de te encorajar a não desprezar os pequenos começos. Sabe, muitos de nós oramos e pedimos ao Senhor, eu quero ter mais experiências com você. Me usa no profético, me usa na vida das pessoas, eu quero ter palavras de conhecimento para as pessoas. Só que aí, quando estamos lá no trabalho e sentimos algo, pensamos, deve ser coisa da minha cabeça. Não temos como caminhar no sobrenatural, ter grandes testemunhos acerca do profético, se desprezarmos primeiro os pequenos impulsos que vêm do Espírito Santo. Então precisamos ser fiéis sobre o pouco? para eventualmente chegar no muito, mas a importância está na fidelidade, então não negligencie e não despreze os pequenos começos, sabe, para um dia ter grande conhecimento das escrituras, primeiro você precisa gastar tempo com as escrituras, conseguir ler as escrituras, conseguir entender as escrituras e, por mais que talvez hoje você não consiga ler a Bíblia quatro, cinco vezes no ano, uma vez ao ano, todo mundo consegue, até uma criança consegue. São três capítulos e meio que você precisaria ler, porque a Bíblia tem 1189 capítulos. Quer dizer, se você ler três capítulos da Bíblia durante os dias da semana, de segunda a sexta, e quatro capítulos no sábado e no domingo, você lê a Bíblia em um ano. Isso todo mundo consegue fazer. Então, não despreze isso, tenha isso como objetivo. A gente precisa começar em algum lugar, o único lugar que dá para começar é onde a gente está. Se 15 minutos de oração parece pouco, não desanime, você precisa ser fiel com 15 antes de ser fiel com meia hora. E não é simplesmente por performance, por estatísticas, mas por fidelidade, a nos dedicar no secreto, no tempo com Deus, no nosso crescimento espiritual, no desempenho da nossa missão como igreja, da grande comissão, fazemos isso porque amamos ao Senhor, mas precisamos ser fiéis. Então... Hoje eu quero te encorajar, não despreze o dia de pequenos começos. Seja lá o que for na sua vida, que pode parecer pequeno, seja fiel. Né? Quem sabe o que isso vai se parecer daqui a 10 anos, cada dia que nós temos, cada oportunidade que temos de lidar com alguma coisa. É como um tijolinho, é como um pequeno tijolo. Às vezes não parece muita coisa se você olha para um dia só, mas em 10 mil dias, se você desperdiça cada dia, cada oportunidade, joga eles para o lado, em 10 mil dias você tem uma pilha de entulhos, mas se você os aplica com dedicação e fidelidade, um dia, depois o outro, né? em 10 mil dias você pode ter ali uma casa, uma estrutura construída. Então cada dia, cada oportunidade de ser fiel é como um tijolinho e é você que decide se eles vão para uma pilha de entulhos ou para uma construção que vai ganhar forma, tamanho e beleza com o tempo. A nossa jornada com Cristo não, cons não consiste de uma grande decisão, mas várias pequenas decisões que faremos de novo e de novo, vários pequenos passos. Então não desanime, seja fiel, independente se é pouco ou muito. Deus te abençoe.